Estamos aqui para mais um momento no Espaço Família, nós vamos falar sobre Alimentação e Aprendizagem. A alimentação colabora com a nossa aprendizagem? O que, que você acha? Acho que sim, nossa alimentação não, sim a nutrição. Estar alimentado não significa estar nutrido, vocês sabiam disso? Nós podemos comer muitas coisas para saciar a fome e não obter a nutrição das células necessárias para um desenvolvimento saudável. Desde a gestação, a nutrição está diretamente ligada ao desenvolvimento do novo ser. Depois do nascimento, o sistema neural ele passa por uma constante e acelerada modificação fazendo as sinapses. Essas sinapses são as ligações que farão o desenvolvimento de todo o organismo. Sem contar que cada tecido celular tem características diferentes e necessita de nutrição específica. Os nutrientes obtidos através da alimentação como proteínas, vitaminas e minerais, por exemplo, fazem parte de uma cadeia de reações que ocorre no organismo humano. Alguns nutrientes específicos fazem parte da formação e manutenção da saúde dos neurônios, as células que compõem o sistema nervoso. Já outras formam as células vermelhas, que são responsáveis por levar oxigênio a todas as células do corpo. Na idade escolar, o aluno precisa que seu organismo esteja funcionando perfeitamente, para que o seu desenvolvimento seja completo. As condições emocionais, o sono, a nutrição, são fatores que regem esse funcionamento. Hábitos alimentares saudáveis são determinados desde os primeiros contatos com alimentos, por volta lá dos quatro meses de vida. A família também contribui com a seleção desses alimentos que fazem bem ao organismo. Os pais dão o um exemplo, as crianças seguem esse exemplo. Se você quer um cérebro potente, nutra o bem. Nenhum cérebro preocupado cansado e mal-nutrido vai funcionar bem, não é mesmo? Então, se você precisar, os profissionais de nutrição podem orientar a família para a ingestão de alimentos que contribuam para o desenvolvimento e a manutenção da saúde de cada pessoa da família. Espero que tenham gostado. Eu fico por aqui e encontro vocês no próximo momento.